Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, e saiba como fazer isso de forma correta. Sabe que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim. As vantagens de emagrecer é ter mais agilidade para entrar dentro de um ônibus, andar em cima de uma moto quando tiver que pedir carona, entrar dentro de um carro. Esses são um dos benefícios do processo de emagrecer. E logo logo eu vou te mostrar um blog e neste blog tem treinamento que ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Existe várias formas de emagrecer, com dieta, sem dieta...